Mais uma vez, a FIA é, interfere na corrida e termina de uma forma carambolesca, porque ela coloca uma bandeira vermelha e relembro um ponto. Ela coloca a bandeira vermelha quando há o acidente de Kevin Magnussen depois de uma bandeira amarela, depois da entrada do safety car, que demorou para ser acionado. Demorou para ser acionado. Se a FIA tem as mesmas imagens que o público tem, né? que lembra que também nós tivemos isso na prova... É, qual foi a prova? Do Bahrein ou da Arábia? Do Bahrein. Do, Bahrein. do Lance Stroll, não foi, né, Evelyn? Quando o Lance Stroll abandona o GP da Arábia, ela dá um safety car totalmente desnecessário, sendo que o Stroll estava parado numa área de segurança que não requeriria nem a entrada do safety car virtual, o cancro morre. Desta vez, ela vê um pneu na pista, vê um carro na pista e demora pelo menos 30 segundos para acionar o safety car, para depois, então, se per é, perceber que a bandeira vermelha seria é, o ideal para o momento. É, como a Evelyn falou, e como o Renato falaram, o problema não é a bandeira vermelha em si, a bandeira vermelha está no regulamento, retoma o GP do Azerbaijão de dois anos atrás, aquele do pneu estourado né que modificou todo o final da corrida não é esse o problema o problema é a sequência de fatos é a demora a bandeira amarela aí vem a bandeira vermelha e depois fazer tudo isso para não bancar a bandeira vermelha eu retomo o Renato Ribeiro para falar desse assunto mas me parece claro que a gente vai ficar rodando em círculos Renato e que é um momento se a FIA e a Fórmula 1 querem um espetáculo, espetáculo melhor, não há melhor momento que esse, porque a FIA vai ter pelo menos três semanas, a Fórmula 1 vai ter três semanas, teremos corrida só em 30 de abril, para que todo mundo se reúna é, extraordinariamente para discutir o que está acontecendo com a Fórmula 1. Como a Evelyn falou, partiremos para editoriais falando do, da interferência da FIA nos resultados de uma corrida. Hoje foi demais para ter uma perda de tempo, perda de quatro carros e um final completamente broxante. É, é, é mais ou menos o que a gente estava falando no começo. O que pega na FIA, eu acho que é a grande, o grande problema da FIA, é que a FIA não tem um, uma lógica para as decisões que ela toma. Pô, é, a, a gente até, por mais bizarro que possa parecer... É, eu até entendo o safety car demorar para entrar na pista, tá? É, já, já é um padrão da FIA. A FIA tem demorado para fazer isso, para colocar safety car na pista, é, o que já é um erro por si só, mas assim, é um padrão. Né? A FIA demora um pouquinho para botar o safety car, mas ela vai lá, coloca o safety car na pista. É, ela define pela bandeira vermelha, a partir do momento que ela define pela bandeira vermelha, ela dá um claro recado para todo mundo: olha só. É, vocês têm duas ou três voltas Para recuperarem tudo que vocês conseguirem E para decidirem a corrida nessas três voltas né? Todos os pilotos recebem esse recado O Verstappen estava puto lá no, nos boxes Porque quando é para ele a bandeira vermelha é legal Quando não é para ele, não, que absurdo tá, Não sei o é, A FIA dá um claro recado A FIA não tem culpa se na largada o Sainz faz o que ele fez Ok, a FIA não tem culpa só que aí começa todo o problema. Pô, FIA, você bancou essa decisão. É, a FIA não é responsável pela largada do SAIS. A partir do momento que ela termina a corrida em bandeira amarela, ela começa a se colocar como responsável por tudo que aconteceu. Porque se eu sou a Alpine agora, se eu sou a direção da Alpine, eu vou lá na porta da FIA e falo, olha só, vocês admitiram um erro. Vocês tiraram os meus dois carros da corrida por uma largada em bandeira vermelha que vocês não bancaram depois. Então, assim... É, é, é dantesco, é dantesco que uma entidade que neste final de semana estava proibindo os mecânicos de subirem no, na mureta para comemorar a vitória. É essa a entidade, é essa, esse é o tipo de preocupação da FIA. A FIA não faz a menor ideia do que ela está fazendo numa corrida, é, a FIA precisa de sei lá quantos comissários de pista, a FIA precisa é, de diretor de prova, a FIA, a FIA não consegue ter um padrão para administrar uma corrida e ache ruim ou ache bom. É, as demais categorias... Por exemplo, o pessoal fala muito da Indy. Não porque a Indy, não porque a Nascar, não porque a Fórmula E. Elas têm um, um... Até a Fórmula E tem um padrão. Porque a Fórmula E vai lá e adiciona voltas na corrida. Existe uma regra, existe um padrão claro. É, a, a FIA não consegue fazer isso com a Fórmula 1. Tem alguma coisa muito errada nesse processo entre FIA e Fórmula 1. Porque me parece, é, Vitor, em determinado momento... Que a FIA boicota a Fórmula 1 e que a Fórmula 1 boicota a FIA. E que as duas ficam ali se batendo. Olha, nós não gostamos uma da outra, vamos nos boicotar para ver quem corre primeiro. É, é bizarro, é completamente esdrúxulo o que aconteceu. É, sabe, falta cuidado com o produto. Falta é, tomar decisão pensando, poxa, é, o que, que um patrocinador da Alpine, que bota sei lá quantos milhões é, de dólares... A BWT lá que bota milhões de dólares para fazer o carro rosa é, da equipe é, vão achar com, com a decisão que a gente tomou vão achar com essa mudança de decisão será que a gente não vai prejudicar uma equipe será que a gente vai não, não vai prejudicar um membro desse esporte é, é tudo feito nas coxas é tudo feito largado sabe parece ao que era CBA alguns anos atrás a Fiat está chegando num nível do que era CBA em anos atrás de Stock Car não que ela seja hoje muito diferente mas assim, tá nesse padrão. A gente tá conversando é, sobre um, a maior categoria do esporte a motor, que é tratada como nada. Como uma como bosta, sabe? Como qualquer coisa. Ridículo. É, acho que a, a intervenção da FIA em cima das corridas é uma coisa que é, é, é nojenta, é asquerosa. Eles já decidiram um título, é, eles hoje decidiram uma corrida, porque. É, ok, que não tivesse mudança nenhuma ali na frente. A Alpine hoje é a maior prejudicada dessa corrida. Eles quase colocaram o Carlos Sainz num pódio completamente injusto. Eles iam botar duas Alfa Romeo que não fizeram porra nenhuma na corrida, na zona de pontos. Eles quase colocaram dois carros horrorosos da Alpha Tauri na zona de pontos. Então, assim, em determinado momento a gente tinha certeza que a FIA não sabia é, o que ela ia fazer. Então, assim, é, é nojento, é asqueroso, é... É uma falta de cuidado e é um relaxo e é um qualquer coisa que dá desgosto da gente estar essa hora da manhã é, gastando tempo para falar da, Pia com, da FIA com razão, sendo que a gente podia ter falado de uma corrida surpreendentemente boa na Austrália. Evan Guimarães, é, todo esse, esse cenário pode ser discorrido agora melhor para você é, sobre a FIA sobre o final da prova, sobre o que aconteceu em termos de decisão. Você está com a palavra. Então, assim, é, é difícil você, você começar uma temporada no meio de uma é, de decisões erradas como essa, então assim, não dá para você é, chegar aqui, é, é exatamente isso que o, que o Renato falou, então assim, a gente teve uma corrida é, surpreendentemente interessante hoje na Austrália, a gente não esperava esse tipo de corrida, porque a Austrália é uma pista, essa pista de Melbourne é né, uma pista difícil de ultrapassar, uma pista que estava gerando alguns problemas e tudo mais, e no fim a corrida foi ótima, né? mas a FIA estragou a corrida, a gente não vai falar da corrida, a gente vai falar das decisões erradas da FIA, então de novo é... a, a FIA está tomando um protagonismo que não é dela, a, sabe é, é, é impensável, é é inaceitável chegar aqui e aí você ter de falar sobre as decisões erradas da Fia, né? É, é, é, é, e aí eu me lembro muito bem do seu vídeo na praia, né, de chapéuzinho, dizendo que a, que a Fia é, manipula e é, realmente ela manipula os resultados porque ela não sabe e assim não é e, e, e pior, né? Assim é, é, ela ela faz isso de forma é, totalmente incompetente, né? Ela assim, ela não, porque ela realmente não sabe o que faz os comissários, as pessoas que deveriam trazer informação, as pessoas que deveriam conhecer o regulamento, é como na Arábia Saudita duas semanas. Há duas semanas é, lá na Arábia Saudita eles deram uma punição para o Alonso sem saber. É, o que estava acontecendo, uma equipe né teve que ir lá e falar assim, olha, eu acho que rolou um, um toque lá no, no carro e tal, que tal olhar isso? A FIA nem, nem sequer tinha, é, sequer tinha é, se certificado que a punição feita no carro estava é, errada, né? Então assim, já, já parte daí o negócio, né? E, e hoje foi uma bizarrice completa, né? Então assim, é, se você tem no regulamento, né isso foi acertado há alguns anos, que é, diante da bandeira vermelha. O próximo passo é a, a relargada parada. É a relargada. É assim que vai acontecer. Ah, mas aí a gente não tem como prever todos os. tudo que pode acontecer no. Né? Não tem mesmo. Então, você tem que deixar no regulamento uma brecha do que fazer. Olha, tá na última volta, é, tá no final da corrida, a gente teve uma. Um, problema desses em 2021, então vamos, vamos acertar esse regulamento, vamos conseguir ter alguma coerência no negócio, né, então assim, você não tem coerência, você não tem coerência nenhuma, quer dizer, todas as equipes estavam lá, o Alonso reclamando no pódio, ah, perdão, o Alonso reclamando no rádio, depois todo mundo no pit lane sem entender nada, né, várias pessoas, vários mecânicos lá, tudo pode acontecer, ninguém estava sabendo o que está acontecendo, então assim, não tem como um esporte desse tamanho... Né? E aí entra o que o Renato falou muito bem ali, sobre a grana, sobre o investimento, sobre os patrocinadores, sobre tudo que é, é, envolve esse esporte, mas principalmente sobre o esporte. Né? Então assim, é um esporte, não é um entretenimento, não é o, o Big Brother, não é uma novela, não é um jogo da Discord, é um esporte. Então assim, ele tem que vir em primeiro lugar, não o entretenimento, só que assim, Vem sempre essa questão do entretenimento, mas totalmente bagunçado, né? Porque eles não sabem o que fazem. É, então, assim, um, um dia é uma decisão X, no outro dia é uma decisão Y. Depois eles, eles não bancam a própria decisão daquilo que está no regulamento. Depois eles não sabem o regulamento. E aí, assim, ah, mas a gente falou disso numa reunião, no num encontro. Mas, espera aí, a gente acertou isso no encontro ou não? Ah, não, não, não ficou muito claro. Então, vamos mudar agora tudo isso e vamos devolver o pódio para o Alonso. Sabe? Aí, ah, não, vamos fazer a largada parada, Ih, deu ruim, então assim, melhor a gente fazer atrás do de cara agora para acabar, sabe? Então assim, você não sabe o que esperar e aí, claro, é, é de novo, perde a credibilidade. Para mim, qualquer decisão da FIA daqui para frente é, vai ser invalidada, porque você não sabe o que ela faz, ela pode fazer qualquer coisa, né? a gente pode esperar qualquer coisa. Então assim, a, a Fórmula 1 se torna minúscula nesse sentido, porque ela tem uma entidade que não sabe como reger o esporte, não sabe entender o esporte e não respeita o esporte, essa é a questão. Né? Então assim, a, o entretenimento está à frente do esporte e colocando o esporte em risco, e a que preço? A, a, ao preço da incompetência da FIA, até quando isso vai? Né? O que mais vai acontecer para parar e falar, olha, acho que tem alguma coisa errada aqui? Oh, Erwin, eu deixa eu completar só uma coisa. É, o norma, essa visão americana do esporte, pô, os esportes americanos eles têm entretenimento. É, o futebol americano ele tem uma sequência de ações que eles geram entretenimento. Parece que toda a construção do esporte é para ser resolvida no Two Minute Warning é, e nas, últimas, nas últimos jogos. A NBA tem entretenimento. É, só que eles têm regras claras, é, por exemplo, você sabe que os playoffs da NBA são em sete jogos, ponto, é, não tem mudança de cinco, de seis jogos, é, se uma equipe abre dois a zero, não, não precisa, vamos fechar, e a sensação do que, que me dá é, é que o que a FIA faz é, é mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, por exemplo, é uma coisa que vai passar como besteira, mas por exemplo, esse aumento de tamanho dos colchetes é uma interferência da FIA, e é uma interferência grave, porque ela te atirou é, posição de piloto por causa de colchete. E aí ela facilita para os outros pilotos nas outras corridas durante a temporada. Então, assim, pô, é, o cara que teve a dificuldade na primeira corrida não vai ter a dificuldade lá na oitava corrida. Então, o cara que foi punido na primeira corrida, por causa de um ajuste do regulamento, ele não é prejudicado. Então, assim, sabe, é, é tudo. Tudo me parece com a justificativa do entretenimento. É, mas até a justificativa do, do entretenimento para a FIA, ela é uma justificativa burra porque não é sobre o entretenimento, é sobre estar perdido é, no próprio regulamento que criou, então assim, você não tem uma, uma situação definida que fala, olha é, isto aqui acontece é, é a causa, a causa é a consequência sabe, a causa é essa vamos ter uma largada parada é, então assim, é muito ruim porque a NASCAR tem tudo isso de entretenimento é, e na Nascar as coisas funcionam. Você não vê é, decisão diferente na Nascar, você não vê bandeira vermelha que vira bandeira amarela, que faz não sei o quê, porque as coisas lá funcionam. Ah, putz, você pode gostar ou não gostar? É, um, é uma decisão. Mas que as coisas lá funcionam, elas funcionam. Rodrigo Berton, sua opinião e visão sobre os fatos da FIA para a gente depois escorrer mais sobre o GP da Austrália. Eu acho que a Fia está perdida desde aquele fatídico GP da Bélgica, é, onde não teve corrida e ali foi a derradeira o começo do fim da Fia. Foi uma decisão, uma sequência de erros, uma sequência de decisões ruins e eles não conseguem se acertar. Eles tentam é, mudar as coisas e tá, tal. Agora a gente vai dar certo, vamos lá, vamos recuperar a imagem da Fia. E aí é aquele aquela velha história: quanto mais mexe na merda, mais ela fede. E ela tá, e tá fedendo, essa história de ficar mudando, ai ah, vamos mudar é, largada, vamos mudar sistema de classificação, vamos testar não sei o que, o campeonato andando andando, se, se o jeito de classificar na Austrália é de um jeito, o jeito de classificar no Azerbaijão tem que ser o mesmo jeito, o único sistema que tem que ser diferente é na corrida sprint que foi definido antes do campeonato começar. Se tem nas ah, seis corridas sprint, que a classificação é na sexta, corrida no sábado e, e corrida no domingo, beleza, tudo bem. Agora, querer mudar as coisas com o campeonato rolando é querer interferir demais num sistema de competição que não funciona pra Fórmula 1. A Fórmula 1, ela, ela sempre foi moldada na regra, na regrinha clara, assim. As coisas sempre funcionaram na Fórmula 1, porque era tudo muito regradinho. E aí eles tentam colocar a mão, porque alguém... O Renato falou do colchete, duas é, corridas que os caras erraram o colchete, aumentaram o colchete, cabe um caminhão no colchete. O Verstappen foi lá e colocou a roda em cima do colchete. Tem um vídeo também que o Alonso também estava em cima do colchete, com aquele... Não dá para entender, é, eles vão facilitando muito a vida dos pilotos e complica para eles. A gente vai ter três semanas aí de falar de, de cagada da FIA. Há quanto tempo a gente tá aqui falando de cagada da FIA? Sim. A gente fala é... mais de cagada da FIA do que de corrida.